Silva, hoje trazendo um tutorial da música Joquebed do Pastor Israel Santos, né? O pessoal tá tocando pra caramba e tem muita gente achando que é fácil tocar essa música, tá? A gente vai ver aqui que ela não é tão simples assim, mas a gente vai pegar ela aí, tá bom? Antes de começar o tutorial, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar o seu like. Também não esquece de comentar de onde você está assistindo esse vídeo, beleza? Bom, eu vou usar a princípio um piano elétrico para poder mostrar os acordes e a harmonia, tá? Depois a gente coloca uma sanfona aqui, para ver aqui uma levadinha de sanfona aqui, tá? Mas eu acredito que com o piano elétrico aqui já dá para se virar bem, beleza? Também eu queria dedicar esse tutorial ao meu amigo Lucas Canieri do Nilson Online, tá? Essa é para você, hein? <risos> beleza? Bom, vamos lá então. A música tá em Lá menor, tá? vai começar já aqui com lá menor aqui, né? Faraó deu uma ordem para poder matar. Então, lá menor, fá, mi, tá? Um canto agudo igual ele, né, ó. Faraó deu uma ordem para poder matar. E Miriam, isso aqui, você pode fazer aqui, tá? Ó, isso aqui é um si e diminuto, tá? Ou menor com sétima e quinta bemol, né? Você pode fazer aqui, você pode fazer aqui, tá? Então, ó, isso aqui faz parte de um dois cinco. Uns, estudantes de dois cinco uns, se preparem. Vamos lá, ó. Lá menor, faraó, deu uma, é, deu uma ordem para poder Fá matar Mi. E Miriam, o seu irmão, aí, ó, vai vir aqui, ó, e Miriam, o seu irmão, tá vendo? Pode fazer assim que senão com muito dedo aí fica difícil, tá? Ó, Miriam e seu irmão. Aí aqui a gente vai fazer mi, observar, beleza? Eu, tá? Nessas partes estou usando esse acorde aqui, beleza? Não é obrigatório, tá? Mas aí você que é mais aí tortinho aí, né? Pode usar, tá? Então vamos chegar até essa parte do observar. Faraó deu uma ordem para Poder matar em Miriam Seu irmão Beleza? Ao observar Ok? Pegaram aí, ó Lá menor, Fá, Mi Se bem diminuto Mi Lá menor, beleza? Na beirada do rio Nilo Aí aqui, Lá menor Com baixo em Sol, tá? Então, ó Beirá do rio Nilo, ela vai vigiar, Fá, beleza? Onde Moisés se mês de minuto, Mi, iria chegar, beleza? Vamos passar os acordes, daqui a pouco eu vou cantando em cima, tá? Cadê de chegar? De repente no Egito vai acontecer, ó, de, tá? Iria chegar, né? De repente no Egito. Lá menor com baixo em Sol vai acontecer Ré menor Mi Dentro de um sexto vai chegar Sol sustenido diminuto Lá menor Esse sol sustenido diminuto aqui eu que eu coloquei, tá? Vocês podem tocar assim, ó Dentro de um sexto vai chegar um bebê Tá bom? É, a cifra tá na descrição, tá? Tem acorde pra caramba Mãe não precisa Dó se preocupar. Se meio de minuto. Moisés está vivo. mim. Eu ouvi ele chorar. Até aqui. Vamos só tocar e segurar os acordes. Viu porque eu não usei a sanfona? Imagina só. Vamos lá. Prontos? Vamos lá. O faraó deu uma ordem para poder matar. E Miriam, seu irmão, ao Observar. Na beira do rio Nilo, ela vai vigiar. Ah, cadê onde Moisés iria chegar? De repente no Egito vai acontecer. Dentro do cesto vai chegar um bebê. Mãe, não precisa se preocupar. Moisés está vivo, eu ouvi ele chorar. Ok? Até aqui. Tá? Agora a gente vai entrar na parte rápida. Voltando, né? Eu ouvi ele chorar, hoje o que é Moisés, Fá, não vai morrer. Tá? Então, ó. Hoje o que é Moisés não vai morrer, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Vai pegando essas rítmicas, tá? Moisés não vai morrer. Tá, Fá, Mi Beleza? Hoje o que Moisés não vai morrer Eu posso ouvir O choro do bebê Lá menor Hoje o que Aí aqui Nessa primeira vez vai ser um tipo de acorde Nas outras vai mudar, tá? Aqui vai ser o seguinte, ó Hoje o que Moisés não vai morrer Se meio diminuto, tá? Eu posso ouvir Mi o choro do bebê, hoje o quebete, Moisés não vai morrer. Aí vai ser igual. Posso ouvir o choro do bebê, hoje o de Moisés não vai morrer. Posso ouvir o choro, choro do bebê. É, se preparem. Tá, vamos lá. Eu vou tocar segurando os acordes, tá? E a gente vai dar mais uma olhada pra poder avançar na música. Então, ó, pausou. Hoje o vou, é Moisés não vai morrer, tá? Eu posso ouvir o choro do bebê então, lá menor. Fá, mi. Beleza? Arararara, lá menor. Hoje o Quebed, Moisés não vai morrer Cima meio minuto. Mi, posso ouvir. Aí ó. É isso aqui, ó. Beleza? De novo, tá? Se você quiser fazer, se não quiser fazer, tranquilo, tá? Você vai fazer aqui, ó. Hoje eu de Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Hoje eu quebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Beleza? Mas se você quiser fazer, vai dar aqui, Tá? Continuando, já já a gente vê a questão de ritmo, tá tanto para o piano elétrico quanto para a sanfona, beleza? Continuando, né? É, vai repetir, tá? É o choro do bebê, o joquebede, Moisés não vai morrer, beleza? Posso ouvir o choro do bebê, o joquebede, Moisés não vai morrer, eu posso ouvir o choro do bebê, beleza? Até aqui. Essa é a primeira vez, tá? Agora vai vir a parte do faraó. Faraó deu uma ordem para poder matar. Beleza? Lá menor. Tá? Faraó deu uma ordem. Fá para poder matar. Mi. E Miriam, seu... e Miriam, sua irmã, a observar. Lá menor, tá? É... Eu tô tenho que ler a letra, gente, que eu não sei não. Na beira do rio Nila, ela vai vigiar. Lá menor. Onde Moisés Mi Iria chegar Lá menor, tá? De repente no Egito vai A com Fá Tecer Mi Dentro de um sexto vai chegar Um bebê Lá menor Mas não precisa Se preocupar Si bemol Beleza? É... Mi Tá? Então... Mãe não precisa se preocupar, Moisés está vivo, eu ouvi ele chorar. Aqui também tem uma frase. Deixa eu ver se eu me lembro, né? É, vamos lá. Cadê? Mãe não precisa se preocupar. Moisés está vivo. Eu ouvi ele. chorar. É. Tá? Então, ó. Cadê? Mãe não precisa se preocupar. Se si bemol. Moisés está vivo. Até aqui. Matamos essa parte. Vamos para a próxima. Aí aqui, agora, vai voltar para o só que já vai mudar um acorde, tá? Então, <risos> é tá? então vai fazer... É, <º moves> cadê? <S tomar canto> Eu ouvi ele chorar, o Bad Moisés não vai morrer. Aqui tá, vai igual. O som o choro do bebê, o Joquebed. Agora aqui, na outra vez era Si diminuto, agora é Si bemol. Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir Mi, o choro do bebê, então ó, vai ficar o Joquebed Lá menor, Moisés não vai morrer, tá, Lá menor, fa fa Fá, fa Mi, beleza, Lá menor, o Joquebed Moisés não vai morrer, Si bemol, Mi, posso ouvir o choro do bebê, beleza, Caiu no Lá menor, repete, hoje que Moisés não vai morrer, beleza? Posso ouvir o Choro do Bebê, hoje o Quebede, Moisés não vai morrer, Posso ouvir o Choro do Bebê, beleza? Agora vai vir a parte lentinha da Miriam tocando o pandeiro, beleza? Vamos lá. Então agora vai vir a parte do Miriam, tá? É... Cadê? Eu? posso ouvir o Choro do Bebê, agora ó. Onde Miriam aprendeu Fá, tá? Então caiu no Lá menor, né? Onde Miriam aprendeu Lá, Fá, Mi, tocar pandeiro, foi dentro da tenda Lá menor. Tem Miriam, tem Miriam aí, e... se meio de minuto. Ouço barulho, Mi, de tamborim, Lá menor. É, olha que onde Miriam aprendeu Fá, tocar pandeiro. Foi dentro da tenda pra abafar o desespero. Lá menor. Tem Miriam, tem Miriam ali. Ouço o barulho. É a mesma coisa, né? ó Tem Miriam, tem Miriam ali. Si, meio minuto, Ouço barulho. Mi de tamborim. Tem Miriam. Lá menor. Si, meio minuto Mi de tamborim. Tem Miriam, tem Miriam. Beleza? Vamos pegar essa parte, tá? Vai ser aqui, ó. Vamos pegar o Miriam antes dessa parte que sobe. Tem Miriam, tem Miriam ali, mi de tamborim. Aí aqui vai ser uma, uma quebrada, aqui, ó. Um, dois, três. Um, e, dois, e, um. Aí depois eu vou passar o ritmo, né? E, um, ah, vamos contar o tempo certinho ó um e dois e três e quatro é que aqui ó vai dar lá menor lá menor com baixo em sol Fá si meio diminuto mi cai no lá menor ó é, cadê tem miriam tem miriam eu ouço, tararara, tararara. beleza aí brecou o Bad, vai voltar pro joquebede, Fá, você não vai morrer, Mi, posso ouvir o choro do bebê, meu, Lá menor, o Bad, você não vai morrer, Si bemol, eu posso ouvir o choro do bebê, agora aqui, vai acontecer o seguinte, tá, vai ser, ó, o perde, beleza? Então vai ser, Mi, Fá, Sol, Lá menor, tá? O que pé de Moisés não vai morrer? Beleza? Ó, Mi maior, Fá, Sol, Lá menor. Vai ficar. O que pé, O pé de Moisés não vai morrer? Ok? Tá? E ainda errei o acorde, ainda. Ó. Era para ter ido por cima de minuto. O <risos> tá ficando bom, hein? Vamos lá. Ó. É... <risos> O oh, oh, oh, de Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê O oh, -be de Moisés não vai morrer É o um finalzinho, eu posso ouvir o choro até aqui, tá? Vamos pegar de novo então Esse é o finalzinho, tá? Depois do Miriam vai cantar um Bad normal, tá? O oh, oh, de Moisés não vai morrer eu posso ouvir o choro do bebê, hoje eu quebro de Moisés não vai morrer. Posso ouvir o choro do bebê. Aí vai vir, ó. Hoje o quebro de Moisés não vai morrer. Beleza? Eu posso ouvir o choro do bebê, hoje eu quebro de Moisés não vai morrer. Posso ouvir o choro do bebê, o choro do bebê. Aí tem uma frase aqui no final que a gente vai pegar já já, tá? É, então, Mi, Fá, Sol, Lá menor, Fá, Si, Meio, Diminuto, Si Bemol, Lá menor, Lá menor com baixinho, Sol, Fá, Mi, e aí vai pro finalzinho do Lá menor lá, tá? Deixa eu ver, vou passar a frase pra vocês do final agora, pra depois a gente vir com a questão do ritmo, beleza? Beleza, né? <risos> Bom, a frase do final vai ser aqui, ó, tá? Quer ver? Eu posso ouvir o choro do bebê Bem devagarzinho, ó Beleza? Deixa eu ver É, carnicinha, viu? Vamos devagarzinho, ó Tá? Eu posso... É, cadê o jogo que é? Bad? Você não vai morrer Posso ouvir o choro do bebê ó, Ré, Fá, Lá, tá? Fá, Mi Ré, Ré bemol, tá, Dó, Lá, aí agora vai vir si é dó, Si, Fá, Lá, Lá bemol, Ré, Ok. Fá, Mi, Lá, Mi, Dó, Lá, tá, bem devagarzinho, ó, posso ouvir o choro do bebê, ok, então a frase é essa, tá, lógico que eu não tenho agilidade, que eu acabei de tirar a frase, né, mas eu vou fazer bem devagarzinho aqui para você pegar. Eu posso ouvir o choro do bebê, beleza? Ok? Mais uma vez falando as notas. Ó. Posso ouvir choro do bebê. Aí ó, ré. Fá, Lá, Mi, Fá, Mi, Ré, Ré, Bemol, Dó, Lá, Dó, Si, Lá, Dó, Si, Fá. Oh, meu Deus, me perdi. Lá, Lá, Bemol, Ré, Fá, Mi, Lá, Mi, Dó, Lá. Tá? Mais uma vez para finalizar. Bom, parei aqui. Vamos às considerações de rítmica, beleza? Bom, é um estilo um pouco, né, complicado para quem não tá acostumado, mas ó. É, cadê? O Joquebé Moisés, não vai morrer. Dá pra levar nessa pegada aqui de boa. Perdi, tá vendo? Um pouquinho que eu parei de tocar né? Eu posso ouvir o choro do bebê, o não Então, ó Vamos lá, ó Pensando aqui no mais simples possível tá, Ó, pega, ó tá, Só o Lá menor Se você pegar em um acorde, você pega nos outros, ó papará, papá, tá vendo? ok, deu umas aí, mas aí agora o que eu vou fazer? Vamos dar uma olhada na sanfona para ver como é que fica. Então agora a gente vai dar uma olhada na sanfona. Tá na sanfona? Você trabalha muito esse elemento de, de cromatismo entre as notas. Então você pode pegar aqui, por exemplo, o lá menor. Entre a. a. Vamos pegar aqui a quarta e a quinta. Ó Beleza? Pegando sempre a nota da ponta. Ó Tá vendo? Oh, indo pra terça, só Viram o que, que eu fiz, ó? Peguei o Lá menor, fui cromaticamente até a quinta, ó. Aí pro Fá, eu fui cromaticamente da nona pra terça, E aí cai no Mi aqui, ó. Tá? beleza mas é o objetivo aqui, a gente vê a parte rítmica né que essa parte lenta é que vocês vão improvisando aí é hoje que então aí aqui a gente tem duas opções você vai vir você pode vir aqui ó não vou fazer assim pra ficar muito difícil ó tá vendo então ó o, o morrer. É Aí eu não, não vejo a necessidade de usar a mão esquerda, tá? Quando você está fazendo sanfona. Mas se você quiser, você pode só, só entrar junto com o polegar, ó. Eu tô pegando o quê? Eu tô pegando aqui, ó. Pode ser também aqui, ó. Não, aqui vai ficar difícil. <risos> Vamos lá, ó. Se você segurar a mão esquerda, vai bagunçar o coreto, ó. Tá vendo? Não fica bom, ó. Não fica legal. Então, melhor você trabalhar só a mão direita, tá, ó. É... O jogo é bad, Moisés não vai morrer. Ta ta ra ra ta ta ra ra ra ta ra ta parar ta tá vendo É um ritmo meio diferente, ó. Uma outra ideia é você vir preenchendo mais, né? Então, mais ou menos igual eu fiz no teclado, só que com mais notas, né? Deixa eu ver se eu me lembro como é que é. Hoje eu quero bed, mas eu Tá vendo esse ritmo? Ó. Aí você vai usar as duas mãos, ó. Tá vendo? Então, ó, 1 um e 2 é 1 e 2 é 1 e 2 é 1 e 2 é 1 e 2 é 1 e 2 é 1 e 2 é, um um um um tá? São quatro batidas: 1, 2, 3, 4. Só isso, tá? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza? Pega esse ritmo, ó. Então ó, um, dois três dois quatro dois quatro tocando e cantando é ruim. Ta tá meta. É que não é muito rápido e então não dá para fazer. Ó. Eu acho que eu não vou me adiantar mais que isso, tá? Porque tem muita gente que é iniciante que vai assistir esse vídeo e vai ter dificuldade, tá? É, a música realmente não é simples, tá? A gente, apesar da gente achar legal, tal, engraçada de cantar e tudo mais, não é simples, não fique aí, ah, não, mas é música boba. Não, não é. Talvez eu possa fazer uma versão mais simplificada depois, tá? Mas assim, serve aí pra você dar uma estudada aí, e pegar algumas coisas, tá? Tem uma aula dentro do curso para quem é aluno falando sobre o uso da sanfona no teclado, ok? Então, quem é aluno, tem uma aula dentro do curso específica sobre levada de sanfona, tá? Que aí eu mostro alguma coisa aqui, né? Tá, e tem uma outra que é... tá lá dentro do curso, tá? Quem for aluno só entrar lá que vocês vão achar lá depois as levadas de, de forró e tudo mais e se, te ach, se não tiver achando fala comigo que eu ajudo a, a encontrar essa aula de levada de sanfona lá dentro do curso, tá? Você que não é aluno, entra lá vamos estudar, tá? Vamos vamos destravar esses dedos aí beleza? Um abraço a todos vocês fiquem com Deus e até o nosso próximo tutorial, tá? Lembrem, cifra na descrição, tá? Falou!